E aí, é suave aqui o Sr. Titi, trazendo mais um vídeo para o canal, seja tudo bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Deixa seu like, se inscreve se for novo, comenta alguma coisa para eu saber que você existe. Hoje eu trago aquela terceira evolução, que é a última evolução aqui do canal. Que é a evolução aqui, fala assim, é né? a última evolução não, é a última evolução desse servidor aqui no canal, beleza, galera? Servidor Next Tank para você que não conhece, eu vou gravando ultimamente aí, que tem painel, que é o 10.2, tudo certinho, que eu na descrição. Você que quer participar do sorteio para ganhar essa conta, assiste o vídeo que está na descrição. Se você for esperto me seguir no Instagram, tudo essa que tá no formulário você vai participar do sorteio assim vai conseguir ganhar essa conta vai ter tipo é marcar tudo que tá no formulário só tem duas respostas mano e tem tipo assim 20 comentários e duas respostas no formulário aquelas duas pessoas alguma daquelas duas pessoas vai ser sorteada para elas porque ninguém preenche o formulário o formulário tá na descrição para você preencher se você for esperto assistir o vídeo faz tudo certinho me segue no Instagram faz tudo certinho poder ganhar essa conta que essa conta vai ficar foda mano Hoje é a última evolução dela. Você quer comprar uma conta? Não, quer comprar uma evolução. Quer comprar uma evolução aqui nesse servidor? Quer ficar fora, mano. Matar até VIP aí no meu site. Então, você viu aí que é bem fácil de você comprar sua conta, é só você entrar aí no site certinho, mano. Compra sua conta e fica com, a gente é cheiroso, bonito e forte, parceiro. Ai, que delícia! Então é isso aí, mano. Vamos aqui para mostrar minha continha para vocês, que eu vou sortear. Essa continha é que eu tô upando, se você não assistiu os vídeos aí, tá aqui no card do lado direito aí, ó. Só assistiu o primeiro e vamos no segundo e essa daqui é a terceira. Vou mostrar para vocês aí, vou colocar um vídeo aí que eu peguei que O pet nível 70, o o manual. assiste aí, vai estar tá com música de fundo, mas a musiquinha é top, é Assiste até o final e vê como que eu upei esse manual e o pet foi aí, beleza? O nível 70. Que ó, aqui ó, você vê, o patch tá com 70, galera, ó, top zero, mano. E hoje que, que a gente vai fazer aqui, faz contra a marca, mano, ó, pega o UFC bruto aqui, ó. Então, hoje é só videozinho, filé. Hoje é só aquele vídeo, ó, que você para e olha, deixa o like, viu, fala, não, tá como? Tá cheiroso, bonito, é nóis, então assiste aí. Flying by, away from them And no one can see me now I'm miles above you, don't care what they're seeing below Cause I'm miles above, I'm miles above you Colocar todas as estrelas aqui No contramarca, tá conta, tá top Mano, só não deu pra querer aqui, ó Refinar, beleza? Na próxima já vai estar tá tudo Refinado, aí eu vou fazer um vídeo mostrando a conta Beleza? Aproveita pra participar aí do sorteio Parceiro, se você não participou Do sorteio, aproveita para participar, mano Vamos salvar aqui as contra marca Beleza? Galera, eu tenho um amparo aqui nas pernas, Coloquei tudo armadura e defesa Mano, ó, tudo armadura e defesa e o que mais eu fiz aqui? Eu fui aqui na pedra. Coloquei essa pedra aqui, defesa. O resto tudo, pedra mágica de imagem 4. Você pega aí no. Aqui, mano. Você vem cá, coloca a pedra aqui em cima. Ó, pesquisar item. Você vai achar aqui. Você upa ela. Sempre tem que colocar a pedra. É, em defesa aqui, ó. Bem aqui, ó. Aí você vai pegar 26k, beleza, galera? Ó, tirar daqui. Tirar daqui também. Colocar na roupa Colocar a defesa na roupa Agora vamos ver Mas tá a mesma coisa Não muda nada não Mas tá 26k, mano Pegou muita tributo essa evolução Na moral a evolução foi muito top Aí pra vocês verem como que tá Deixa eu ver se já dá pra upar de novo Já como ocupar de novo e... Aí tá feito Daqui a pouco dá pra upar de novo É 26k, mano Aí pra vocês verem, ó de defesa defesa que importa aqui, defesa ataque mas mano 26k o tanto de vida tem mais vida que vai a minha conta que melhor é precisa ver o jeito que a minha conta tá minha conta atual essa, eu tô vendo nessa evolução aqui ó quer colocar 29k aqui mano tudo 29k ó. coloco tudo aqui ó até o ataque na evolução que eu tô vendendo no site que tá na descrição mas basicamente foi isso, galera eu peguei 26 cards de defesa, né, mano Nessa evolução aí eu sortear essa conta para vocês O link do sorteio tá na descrição Preencha o formulário tudo certinho do sorteio para você receber sua conta, que é essa daqui Se você quiser querer ganhar esse sorteio tem de preencher tudo certinho Deu uma arrumada aqui nas cartas também Coloquei essas cartas aqui Aí o templo As pedras, as pedras deu uma arrumada também, né, mano A figura As pedras Templo Contra a marca, hoje nós upou tudo, ó. Deixou tudo com as estrelas Essa evolução foi top Eu curti muito, mano, fazer essa evolução Pegou muito atributo, muito FC 400 milhões de FC, mano, na moral 400 e... é... ó, 400 Não, 4... é, 400 milhões De FC hum. 444 mil FC, mano Nossa, tem Muito milhões de FC aqui, galera Até me buguei aqui Todo, mas beleza, aí, ó, 400 milhões de FC que tem, esse é o total Mas tudo bem Aí Continha top Se quiser entrar na minha sociedade aqui, ó Já entra, parça Continha sub tietê. já entra aqui na sociedade Que só tem eu e essa continha aqui, ó Infelizmente A galera não entra, né, mano Entra aí, ó Se você for os caras aqui, ó Já Dá aquele moral, mano Ó Basicamente é isso, mano. Terminei essa evolução, não vai ter mais evolução aqui no Nexo, isso aqui é o fim. E tamo junto galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se... É, e também me segue é nas redes sociais, acompanhe o um sorteio aí, que no próximo vídeo eu já vou mostrar a conta e falar o resultado do sorteio, beleza? Então acompanha o sorteio aí. Se quiser comprar uma evolução aqui nesse site, aqui nesse DDT, que já tem duas... três pessoas que compraram essa evolução, vendi foi conta, né? Não vendi a evolução, vendi conta upada. Aí é a mesma coisa, né, mano? Vendi três contas aí de inscritos ainda também, porque a metade foi o dinheiro para os inscritos e o dinheiro para mim. Mas tudo bem, já vendi três. Se você quiser entrar aí na fila também para poder comprar, tamo aí, vendendo aí. O site está na descrição. Tamo junto, até o próximo vídeo e preenche o formulário para poder ganhar o sorteio. Falou!